Então, Beth, eu vou pedir para tu começar essa transmissão <risos> com uma linda mensagem, maravilhosa, como sempre, de os seres das estrelas, dos seres de luz, são tudo a mesma coisa. E eu vou encaminhar aqui um pequeno relaxamento para o pessoal já ir entrando na energia desses seres de luz. Ok. Tranquilo, e meu som tá bom? Tá ótimo. Perfeito. Tá ótimo que então, pessoal, vou pedir para vocês estarem fechando os olhos um pouquinho, puxando a respiração três vezes, de forma lenta, assim, deixando o prana entrar, fazendo a conexão com o próprio eu superior de cada um de vocês. E fazendo também a conexão com a lembrança do pão divinos todos vocês são. E assim, entrando nesta energia de luz, amor, compaixão, benevolência, cooperação, vamos ficando receptivos a estar recebendo uma linda mensagem desses seres que nos amam tanto. Queridos e amados seres, vocês são luz. E hoje o que trazemos para vocês como mensagem é que vocês precisam deixar uma coisa, um hábito, um costume, um condicionamento de muito tempo. Esse condicionamento é a dúvida. Nós vemos Sentimos, percebemos nos corações de todos vocês a dificuldade em confiar. Percebemos o quanto vocês vacilam e oscilam na dúvida, na dúvida de quem são, do que devem fazer, do que estão fazendo. Para onde estão indo? Qual é o processo? O que devo fazer é seguir? Ai, como é tão difícil. Como eu estou tido? Ninguém está perdido. Esse processo, ele é desafiador. Porque ele chama para que vocês saiam daquilo que estão acostumados. Que vocês deixem o passado e vão para próximo passo e como vocês não conhecem muita coisa ainda estão com a visão embotada por essa terceira dimensão vocês vacilam em dar os próximos passos queridos, confiem confiem não estamos pedindo que confiem só em nós estamos pedindo que confiem em vocês que confiem no seu saber, no seu saber inato. Quando você silencia a sua mente barulhenta, quando você aquieta o seu corpo agitado, quando você sai do movimento da ansiedade, você pode, enfim, acessar o espaço sagrado do seu coração. E a partir desse espaço sagrado do seu coração, saber verdadeiramente qual é o seu caminho. Porque, amados, vocês estão indo de volta para vocês. Vocês não estão indo para fora de vocês, vocês estão indo para dentro de vocês. E todas as respostas estão dentro. E nós que acompanhamos todo este processo, vemos o quanto vocês estão buscando fora. Não adianta fazerem todos os processos externos e não pararem para fazer o seu processo interno de auto -reconhecimento. A dúvida foi instalada há muito tempo. Agora, é a época de instalar a confiança. Você pode se conectar a essa confiança a todo momento. Você pode se conectar porque ela é sua, ela é inerente do seu ser. É uma das habilidades. Você só precisa acessar. Então, queridos, parem de acreditar, de achar que estão fazendo pouco, que não estão caminhando, que aquilo que chega para vocês intuitivamente não é verdade. Acreditem, entreguem-se ao processo, ao processo do despertar de cada ser para si mesmo. Nós repetimos essa mensagem incansavelmente. E você está pronto para ouvi-la. E ao ouvi-la, modificar os seus próprios padrões, ao ouvi-la, começar a a ter ações e atitudes condizentes com a confiança, com a entrega. Nós amamos muito vocês e gostaríamos muito que vocês estivessem se amando o tanto que nós amamos. Comecem! a trilhar esse caminho de olhar para vocês mesmos com amor, com compassividade com compreensão e deem os passos necessários com confiança e segurança o seu eu superior te guia e nós estamos em torno Estamos aqui, não existe o lado de lá, nós estamos aqui com vocês. Podem nos chamar, podem pedir por clareza, por discernimento. Segurem nas nossas mãos, mas saibam que o trabalho é de vocês, o processo é de vocês. Nós os apoiamos, os ajudamos, trazemos toda a contribuição, tudo aquilo que está disponível. Aí vocês recebem na proporção que vocês confiarem. Confiarem que estão recebendo. Vocês são luz essa luz nunca se apaga. Mas ela precisa brilhar mais a cada dia. Você pode. Tenha a certeza que você pode. Porque ela é você. Então, queridos, olhem para vocês, para o seu cotidiano para tudo aquilo que falam, estejam se auto-observando e identificando onde estão os seus padrões de desconfiança, de falta de amor próprio e de dúvida. Olhem para tudo isso com compaixão, com gentileza, acolha e solte permita que vá e dê os passos que o seu coração está lhe orientando, está lhe dizendo que você pode dar. Porque o seu coração sabe que é seguro. E o seu coração confira. Receba a nossa gratidão. Nós somos do comando arquituriano. Servimos no comando do Astaxerã, e estamos sempre próximos a vocês trazendo tudo aquilo que é possível e permitido, muita paz. Gratidão, gratidão, gratidão. Saudações, amados irmãos. Somos os arcturianos e viemos aqui com muito amor complementar a mensagem da nossa irmã. Amados, nós entendemos que muito foi colocado em vocês ao longo de todas as vidas a respeito da não confiança em si mesmos. Vocês receberam diversas lições disfarçadas de boas intenções onde disseram carinhosamente a vocês que vocês tinham que ser humildes e nesta mensagem a humildade na verdade não foi dada da forma correta ela foi se transformando ao longo dos anos e hoje vocês têm algo que diz que vocês são menores que vocês não podem confiar em si mesmos porque vocês não são realmente puros, porque vocês não podem se sentir suficientes. Se vocês fizerem isso, estarão sendo arrogantes, vocês têm que sempre se abaixar, vocês têm sempre que ser humildes, Tem sempre que se sentir pequenos, vocês sempre tem que buscar algum sacerdote para dizer o que vocês têm que fazer alguém que sabe mais do que vocês seja lá quem for alguém que sabe a verdade alguém e isso vocês vão entender alguém que diz que se comunica com Deus e vocês precisam desta, deste humano para fazer o intermédio amados isso está caindo Sabemos que durou muito tempo, mas agora está chegando ao final. Não há mais tempo para brincar. E a verdade é que vocês estão cada vez mais entendendo e inserindo esse conhecimento em suas células, em seu DNA. De que vocês mesmos são capazes de fazer a conexão com Deus. Vocês não precisam de um intermediário. Porque, na verdade, vocês merecem sim. Vocês são sim merecedores de se comunicar com Deus. Porque vocês são uma parte dEle. E agora estamos reiterando uma mensagem que foi dada há alguns dias atrás. Amados, cada vez mais vocês estão entendendo. Isto foi feito para deixar vocês separados da fonte, separados da divindade. E assim, muitas outras coisas podem ser inseridas quando não há a consciência profunda de que você está com a divindade. É fácil inserir medo, é fácil inserir condicionamentos, é fácil inserir diversas coisas mas, agora, já é tempo. A luz chegou ao planeta. Em 2012 incidiu com toda a força e continua a aumentar ano a ano. Este ano aumentou muito. E agora chegou a hora. Vocês estão acendendo. Mas existe algo como pré-requisito realmente para acender de verdade vocês precisam de fato ver a verdade ver ela inteira enxergar com todas as partes do seu ser que você também é deus que você é um fractal de alma que veio da fonte criativa divina e que existe grandes partes de divindade dentro de vocês. Estamos explicando, não é uma condição, é claro que é o coração que acende, mas é esta parte a mais difícil. É como se fosse a última etapa, é a etapa de quebrar realmente todas as questões e condicionamentos tridimensionais e assim vocês estão fazendo isso e cada vez mais estão percebendo o quão poderosos vocês de fato são, o quão vocês estão conectados, nós somos seres de luz e vocês também são, nós estamos sempre com vocês, nós ouvimos o que vocês querem vocês não precisam de intermediários. Coloquem isso dentro do seu coração agora. Pois estamos trazendo uma série de códigos de luz. Junto com as palavras. Para que o seu coração abrace esta verdade. A verdade da sua verdadeira luz. A verdade de que você é luz. A verdade de que você sim deve e pode confiar em si mesmo, você é maravilhoso, você é magnífico, você pode mudar toda a sua realidade co-criando com Deus. Veja, você é um pedaço de Deus, portanto, estando com Ele, co-criar é co-criar, co-criar é criar com alguém. É criar em parceria e a cocriação hoje tão na moda é nada mais, nada menos do que você e Deus fazendo uma nova criação. Amados, comecem a usar esta parte da sua própria divindade. cocriem com Deus, lembrando que vocês são um pedaço de Deus. Vocês podem criar uma vida muito mais feliz, muito mais saudável, com humanos diferentes, humanos que preenchem o seu coração de alegria. Você pode mudar de local, você pode tudo, se você entender ou pelo menos começar a compreender e abrir o seu coração para o quão unido a Deus vocês estão. Amados, a transição planetária traz isso. Ela traz modificações para o planeta Terra. Gaia acendeu e vocês acendem junto, vocês recebem muitas ativações de luz quando estão na Terra, sendo uma parte da divindade numa época de transição planetária. Essa época é diferente, amados. Amados. E agora vamos complementar uma informação. Meus amados, vocês devem ter visto, muitos dizem que não está acontecendo nada no planeta. Não, não está. Não está mudando. Mas está. Amados, vocês viram marcas de plantações? Vocês viram os agroglifos. Amados, vamos falar sobre isso só a nível de curiosidade. Vocês viram, amados, o que são esses símbolos nas plantações que aparecem de repente do dia para a noite? Alguns dizem que foi uma obra humana, não foi, fomos nós. Amados, estes locais estão sendo ativados em várias partes do mundo. Em cada parte, existem cristais pentadimensionais abaixo da Terra. Estes cristais estão girando para cima, pois a hora da transição planetária está cada vez mais próxima. Nós, com nossas naves... Nos aproximamos desses locais e acionamos um símbolo sagrado ou algum desenho? Na verdade, cada nave e é diferente, pois às vezes é uma nave arquituriana, às vezes é pleiadiana, siriana e assim por diante. Cada um aciona uma parte e vai subindo um pouco mais deste cristal. E eles estão em várias partes do mundo... E isso tem ficado mais frequente, apesar de começar na década de 1970. Está ficando mais frequente depois de 2000, 2002, 2008. E vai ficar mais frequente. Não se assustem, amados. Aquilo ali não é para fazer mal a ninguém. Jamais machucaríamos um ser humano ou um animal de jeito nenhum. São ativações de luz... Porque estes pontos vão se ligar ao longo do mundo como uma teia de luz para dar a base geométrica das novas construções de civilizações que já estão aqui trabalhando. Vocês não os veem? É claro que não. Estão na 5D. Mas estas bases formarão estruturas maravilhosas que vão acelerar o processo e trazer a luz o mais rápido possível. Esta explicação não anula nenhuma outra explicação a respeito dos símbolos sagrados que foram dadas por outros humanos maravilhosos. É uma complementação, estamos falando da questão global, e nós havíamos dito isso para vocês, amados, que as canalizações vão começar a vir de forma compartilhada e cooperativa, pois nós trabalhamos em cooperações com os outros. Nós sempre estamos juntos. Os mestres ascensos, os extraterrestres, nós trabalhamos juntos, nós não competimos. E assim, partes da interpretação, são dadas a uns, outras partes a outros, um não contradiz o outro e um complementa o outro e é maravilhoso, pois a terra 5D que vocês estão se dirigindo é na verdade um mundo de cooperação onde todos ajudam-se e ninguém faz nada sozinho e todos sabem que a felicidade de um é a sua própria felicidade. E colaboram imensamente uns com os outros. Hum. Amados, nós amamos quando temos a oportunidade de conversar com vocês. Nós esperamos ansiosamente o um momento da comunicação porque nos sentimos tão conectados a vocês. Nosso coração vibra de felicidade ao estar perto de vocês. Então chamem-nos Amados, Quando vocês quiserem, você diga, vem até aqui, querido irmão Arcturiano, Andromedano, Mestre Saint Germain, Mestre Sananda. Somos todos seres de luz e todos ansiosos para ajudar mais e mais a Terra. E vocês, que corajosamente aceitaram esta linda missão de estar na Terra em épocas de transição. Vocês são porta-vozes, são trabalhadores da luz, são a linha de frente desta linda transição e nós amamos vocês, amamos vocês profundamente incondicionalmente. Nós somos os arcturianos e assim é, e assim é, e assim é. Gratidão, que arinha linda. Gratidão, amados arcturianos.